Boa noite, meus amados. Meu nome é Kleber. E é com imensa alegria que hoje, uma vez mais, vou estar aqui compartilhando com vocês o estudo da palavra. Gostaria, por gentileza, se você puder inclinar a sua cabeça fazer uma oração junto comigo. Meu Deus, nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar do pão da vida, que é a Tua palavra. Que o Senhor venha falar que essas palavras, meu Senhor, Venha de encontro a cada uma dessas pessoas que neste momento escutam essa mensagem. Que o Senhor possa abrir os olhos do Teu povo e trazer a bênção em abundância sobre a vida de cada um. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Nós vivemos num mundo que cada vez tem se tornado mais Egoísta. As pessoas, elas estão preocupadas com muitas coisas. Todo mundo tem alguma preocupação, todo mundo tem algum problema para resolver. E nesse corre-corre, a pessoa corre para cá, corre para lá, e ela fica simplesmente concentrada nos problemas dela. E muitas vezes a pessoa chega na igreja e quando ela chega na igreja, ela chega com seus problemas, seus dilemas, suas dificuldades. E ela chega na igreja e ela quer resolver os problemas dela. Ela quer que Deus abençoe ela, que Deus honre ela. Claro, Deus vai honrar e vai abençoar. Mas a pergunta é, o que, que Deus quer? O que, que Deus espera de mim e o que, que Deus espera de você? O que Deus espera de cada um de nós? Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Marcos, no Novo Testamento. Marcos capítulo 16, no versículo 15. Aqui é muito claro o que Deus espera, não só de mim, mas de você, de todo o corpo da igreja as palavras de Jesus foram muito claras. Ele diz, diz assim, disse-lhes, Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Qual foi o motivo, a razão pela qual o Senhor Jesus veio a esse mundo? a não ser para trazer salvação para nós. E o que Ele quer, deseja e espera de mim, de você, de cada um de nós, que nós venhamos ser propagadores da palavra dEle, que venhamos levar adiante o Evangelho. Um dia você chegou na igreja, um dia você conheceu a palavra do Senhor, um dia, talvez, uma pessoa veio, chegou para você, convidou você para vir num culto na igreja, você começou a vir, a participar, e hoje você está congregando. Isso acontece com a maioria das pessoas, inclusive, aconteceu comigo. Um amigo veio, me convidou, e hoje estou aqui na igreja, estou hoje com essa graça de poder passar essa palavra para você. Só que nós não podemos ser, de certa forma, egoístas de pensar somente em resolver a nossa vida, os nossos problemas, os nossos dilemas, mas o que Deus quer e espera de cada um de nós é que nós venhamos levar a palavra de Deus adiante. Assim como hoje você é salvo pela graça de Deus, por que não levar essa salvação para outras pessoas. Eu pergunto para você, quantas pessoas você não conhece? Amigos, familiares, pai, mãe, tio, tia, companheiros de trabalho, um conhecido, alguma pessoa que você cruza pelo caminho todos os dias. A pergunta que eu te faço, você já falou de Jesus para essa pessoa? Você já fez o e levou a palavra, pregou o Evangelho, levou a palavra para essa pessoa. Eu queria convidar você a você abrir a Bíblia agora no livro de Lucas. É muito interessante essa palavra, Eu estive meditando durante essa semana, porque muitas vezes a pessoa ela espera pelos outros. Ah, Jesus falou, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Bom, mas na igreja tem o um pastor, tem os anciães, tem tantas pessoas para ir e levar a palavra. E muitas das vezes a pessoa termina apoiando ou delegando de certa forma essa palavra, essa ordenança para o pastor. Para alguém que já está mais envolvido na igreja. Sendo que essa ordenança, em realidade, não interessa a posição, cargo ou título que alguma pessoa tenha dentro de uma igreja. Esse id é para todo aquele que se diz ser cristão, que tem entregado a sua vida para Jesus. E aqui tem uma coisa muito interessante nessa palavra de Lucas, Lucas capítulo 10... Vamos ver aqui, Lucas capítulo 10, versículo 25. Eu comecei falando sobre egoísmo porque muitas vezes a pessoa deixa essa responsabilidade, decidir, transfere para outra pessoa, porque ela tem a sua vida, os seus problemas e deixa de fazer cumprir a ordenança de Jesus. E aqui nós vemos uma coisa muito interessante a parábola do bom samaritano, capítulo 10, do livro de Lucas, versículo 25. Diz assim, Eis que certo homem e intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, O que está escrito na lei? Como interpretas? A ah, isso lhe respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Esse versículo é fácil de cumprir. E segue dizendo assim. Amarás o próximo como a ti. Mesmo. Eu faço uma pergunta que a resposta é muito óbvia: você gostaria de ser salvo? Você quer ser salvo? Você quer receber a salvação de Deus? Então, assim como você ama a si mesmo e deseja a salvação para você, para sua alma, você tem Desejado essa salvação também ao seu próximo? Aí entra aquela questão. Você já falou de Jesus para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, para a sua tia, para o seu avô, para a sua avó, para o seu companheiro de trabalho. Aquela pessoa que você conversa às vezes durante o dia, dia, várias vezes, inclusive essa pessoa já relatou das dificuldades que ela está passando na vida, essa pessoa já comentou das, das, dos problemas que ela tem passado, das aflições que ela tem passado. Muitas das vezes o cristão dá a seguinte resposta, pois é, é a vida, né? Às vezes passamos por dificuldades, mas já vai passar. E deixa de dar de levar a palavra de Jesus para aquela pessoa. E nós vemos aqui na Bíblia algo muito interessante. Então ele diz, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, Respondeste corretamente, Faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, Perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, E veio cair a cair em mãos de salteadores, Os quais, depois de tudo lhe roubarem, E lhe causarem muitos ferimentos, Retiraram-se, deixando-o semi-morto. E agora vem o interessante dessa parábola. Casualmente, versículo 31, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de lá. O que você espera de um sacerdote, de um pastor, se alguém está necessitado, está precisando de ajuda, está precisando de auxílio... O mínimo que você espera, não, ele é o homem de Deus, é o sacerdote, é o pastor, é o apóstolo. Então ele deve estender a mão. Mas vemos que nesse caso, ele simplesmente ignorou, sabe, fez de conta que não viu e seguiu seu caminho. E diz assim, versículo 32, semelhantemente um levita... Descia por aquele lugar e vendo, também passou de lá. Ignorou aquela pessoa que estava a necessitar. E quantas vezes, durante o dia, durante a nossa vida, nós nos deparamos com pessoas necessitadas, sofridas, desesperadas, angustiadas, chorando, e qual tem sido a sua reação quando você se depara, quando você vê uma pessoa nessa situação? Você fala de Jesus para ela? Você faz o id? Você vai lá levar uma palavra de conforto? Ou você simplesmente ignora aquela situação? Diz assim, versículo 33... Certo samaritano, que seguiu seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre seu próprio animal, levou-o para, um, para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários, que equivaleriam a dois dias de trabalho, e os entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuida desse homem, e se, e se, de, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Ou seja, o samaritano. Os judeus e os samaritanos não se no popular não se bicavam um não ia com a cara do outro mas você vê o samaritano vendo aquele judeu aquele homem em apuros ele foi, ajudou, auxiliou coisa que o sacerdote que deveria fazer não fez coisa que o levita deveria fazer não fez o que, que essa palavra nos ensina? que o Ide, é para todos. E nós não podemos esperar que outra pessoa venha fazer aquilo que cabe a nós fazermos. Você não pode esperar que outra pessoa venha fazer algo que você deveria fazer. Certa vez, só há muito tempo, houve um caso em que uma pessoa chegou na igreja desesperada, desesperada, chorando desconsoladamente, porque o vizinho dela tinha se suicidado. Imagine essa situação. Ao atender essa senhora e vendo a situação, a questão não era somente que o vizinho tinha se suicidado. Ela falava... Quantas vezes eu cruzei por ele? Quantas vezes ele se queixou, relatou das suas dificuldades, dos seus problemas? Quantas vezes ele se queixou e eu me calei? Eu nunca convidei ele para vir na igreja. Eu nunca falei de Jesus para essa pessoa. E ao me deparar com essa situação em, em que ele tirou a própria vida, imagina. O estado daquela pessoa. Porque ela tinha na mão, talvez, não sabemos. Mas ela tinha na mão o poder de dar, pelo menos sim, uma oportunidade de salvação. Talvez ela não conseguiria salvá-lo. Mas ela tinha na sua mão o poder de dar uma oportunidade de salvação. Só que diante da situação nas oportunidades que Deus deu, nas oportunidades que Deus até permitiu aquela pessoa chegar para, para ela, e contar dos problemas dela, ela simplesmente se calou, ignorou, fez aqui o que o sacerdote fez, fez o que o levita fez, por isso, não deixemos de fazer aquilo que nós devemos ser feitos. Devemos fazer. Por que, que Deus me salvou? Por que, que Deus te salvou? Deus nos salvou para que hoje nós venhamos ser um instrumento de salvação para outras pessoas. Porque possivelmente você chegou até Cristo porque um dia alguém falou, um dia alguém convidou você para estar na presença do Senhor. E hoje você deve seguir fazendo isso. Convidando também outras pessoas. Você não é grato por aquela pessoa que te evangelizou? Você não é grato por aquela pessoa que te convidou? Por aquela pessoa que talvez até insistiu, foi chata com você. Mas te levou para o caminho do Senhor? Assim também nós devemos seguir, levando o ide a palavra de Deus para as demais pessoas e diz assim versículo 36, qual desses trechos parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores respondeu inter, o interpre, interprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele, então lhe disse, vai Outra ordenança de Jesus. Vai e procede tu de igual modo. Sejamos nós um instrumento na mão de Deus. Só que muitas vezes, Deus fica limitado. Deus não consegue usar a pessoa porque ela está preocupada. A Bíblia depois segue falando de Marta e Maria... Quando Jesus chegou na casa delas e Marta ficou ali agitada de um lado para o outro, resolvendo as coisas. Enquanto Maria se colocou aos pés de Jesus e Jesus falou, Marta, Marta está preocupada com o que? Maria escolheu a boa parte que é ficar aos meus pés. Às vezes a pessoa ela se envolve tanto com as coisas dessa vida, tanto com as situações dessa vida, que ela se esquece do mais importante, que é se colocar aos pés de Jesus. Porque quando nós nos colocamos aos pés do Senhor Jesus e ouvimos a voz dEle, então nós vamos fazer aquilo que Ele quer, fazer aquilo que Ele deseja. Mas como nós vivemos hoje, no mundo que você há de concordar comigo que o mundo hoje é cada vez mais egoísta as pessoas correm para cá as pessoas correm para lá as pessoas vão para cima vão para baixo elas querem só pensam nela nos problemas dela se preocupam somente em enriquecer se preocupam somente com a sua vida e esquecem do amor ao próximo por isso eu queria abrir a Bíblia um pouquinho mais adiante no livro de Lucas também, capítulo 12, versículo 22, que Jesus fala sobre essa ansiedade, essa preocupação, que de certa forma, todo ser humano tem. Se você não tem casa própria, você quer ter uma casa própria. Se você não tem carro, a pessoa luta porque ela quer ter um carro, um veículo. A pessoa quer construir, ela quer ter algo nessa vida. Está bem, não há nada de errado nisso Mas nós nunca podemos esquecer Do mais importante Que é estar aos pés de Jesus Nos colocarmos aos pés dele E levar a palavra dele adiante Diz assim Lucas capítulo 12 versículo 22 A seguir dirigiu-se Jesus A seus discípulos dizendo Por isso vos advirto não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que há de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais que as vestes. E ele segue. Observai os corvos. Os quais não semeiam, nem ceifam, não têm dispensa nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós? E aí vem uma reflexão. Por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se portanto Nada podeis fazer Quanto às coisas mínimas Por que andais Ansiosos Pelas outras Por que viver ansioso Por que viver preocupado Nós devemos aprender A crer E a confiar em Deus A crer e confiar no Senhor Observai os lírios Eles não fiam nem tecem Eu contudo vos afirmo Que nem Salomão Em toda a sua glória Se vestiu como qualquer deles Ora Se Deus veste assim A erva que hoje está no campo E amanhã é lançada no forno Quanto mais tratando-se de vós Homens de pequena fé Não andeis Pois, a indagar o que a vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que resolver aquilo, claro, no nosso dia a dia, o dia a dia, muita... eu tenho certeza que o seu dia a dia geralmente é uma correria, o nosso dia a dia, o meu dia a dia é uma correria. Nós temos muitas coisas para resolver e às vezes nós nos colocamos inquietos querendo resolver mil e um problemas. Mas nós não podemos esquecer do mais importante, estar aos pés de Jesus. E ele fala, versículo 29, de novo. Não andeis, pois indagar o que a vez de comer ou beber, não vos entregueis as inquietações. Porque os gentios de todo mundo... É que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. E ele diz assim, buscai antes de tudo o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo que você quer, tudo que você deseja, tudo que você espera na vida, não se preocupe com essas coisas. Claro, a gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos ideais. Só que a gente tem que aprender a confiar em Deus. Não deixar que as preocupações dessa vida, desse mundo, nos venham a afastar de Deus. Eu não posso ser egoísta e pensar em mim mesmo, nos meus problemas, nos meus sonhos, nos meus ideais, esquecer do próximo que está necessitado, que está desesperado, que está sofrendo não seja como aquele sacerdote não seja como aquele levita que ao ver uma pessoa necessitada simplesmente ignorou e se você caminhasse hoje pela pela cidade e ao passar pela praça você visse uma pessoa chorando. O que você faria? Ah, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho contas para pagar, eu tenho que ir no supermercado. Ah, eu tenho que chegar em casa porque eu tenho que resolver isso, resolver aquilo. E às vezes a pessoa se preocupa por tantas coisas e ela não se preocupa pelo próximo. Por aquela pessoa que está ali chorando, desesperada. A ordenança de Jesus ela é muito clara. Ide, elevai, pregai o evangelho a toda criatura. Você vê que foi o samaritano. Esse ide é para todo cristão. Não é só para o sacerdote. Não é somente para o levita. É para mim. É para você. Então vamos levar a palavra de Deus. Vamos levar a palavra de Jesus. Com certeza você conhece alguma pessoa que está sofrendo. Com certeza você deve conhecer um familiar, um ente querido, ou às vezes aquele companheiro de trabalho que reclama da vida, que se queixa por problemas no casamento, na família, enfim. E por que não falar de Jesus? Por que não levar a graça da salvação? Se fomos agraciados pela salvação de Deus... Por que não levar essa salvação adiante? É isso que Deus quer, é isso que Deus espera de cada um de nós. Então, preocupe-se com as coisas lá do alto, preocupe-se com as coisas de Deus. Busque, em primeiro lugar, agradar a Deus. Às vezes, as pessoas querem receber de Deus. Quem não quer as bênçãos de Deus? Todo mundo quer as bênçãos de Deus. Todo mundo deseja as bênçãos de Deus. Eu desejo, você deseja. Mas quantos são aqueles que se preocupam em agradar a Deus? Porque se você quer as bênçãos dEle, procure primeiro agradar a Ele. A fazer a vontade dEle, o querer dEle. Preocupe-se em dar. A Bíblia ensina que aquele que dá, recebe. Então dê. Leve a salvação Leve a palavra dele Para esse mundo afora Porque há uma infinidade De pessoas Carentes, necessitadas deses Desesperadas Sedentas De salvação Antes de finalizar Eu quero contar uma outra História que eu Vivi Houve um caso em que um rapaz, ele chegou à igreja com a vida totalmente destruída e ele chegou pelos seus próprios meios ninguém o convidou, ninguém falou de Jesus para ele ele chegou na igreja literalmente sozinho só que ele contou uma coisa muito interessante ele falou assim, o meu vizinho, meu vizinho é cristão eu sempre via ele vindo da igreja, passando com a família diante da minha casa. Eu sempre ouvia os louvores que ele escutava. E diversas vezes eu, sabendo mais ou menos os horários que ele ia no culto, eu ficava ali na calçada, esperando que um dia ele me convidasse que um dia ele me levasse para a igreja. E você vê, esse homem nunca o convidou, nunca falou. Ele desejava com toda a sua alma, que aquele vizinho cristão um dia chegasse para ele e dissesse, olha, eu quero te convidar para ir lá na igreja, eu quero te convidar para participar de um culto especial, ele esperava com muita sede. Aquele convite nunca chegou. E se fosse como aquele caso anterior, em que a pessoa se suicidou. Então você vê que nós temos uma missão nessa terra. A minha missão é ganhar almas. A sua missão é ganhar almas para o nosso Deus. Então vamos trabalhar juntos. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Fale de Jesus. Cumpra a palavra dele. Faça, leve, uide a toda criatura. Todos esperamos um dia a volta. O regresso do Senhor Jesus. Mas para, isso que, mas para que isso venha acontecer. É necessário que venhamos levar a palavra dele a toda criatura. E às vezes... Essa criatura é o seu vizinho, é o seu companheiro de trabalho, é aquela pessoa que você, às vezes, está ali na parada do ônibus e você sempre conversa com aquela pessoa. Fale de Jesus. Vamos levar junto a palavra de Deus adiante. Para finalizar, eu convido os irmãos para fazermos uma oração. Meu Deus, que esse... Amor ao próximo. Esse amor venha estar dentro de cada um de nós. Que não venhamos ser, meu Deus, egoístas. E eu sei é uma palavra bastante forte. Não venhamos ser egoístas e pensar somente em nós na nossa vida, nos nossos problemas, sabendo que muitas das vezes, muitas das vezes não. Há várias pessoas sofrendo, necessitando de salvação. Então assim, meu Pai, como o Senhor nos salvou, eu agradeço a Ti, louvo ao Senhor pela Tua misericórdia e a Tua salvação. Mas que eu possa ser um instrumento para levar a salvação para as outras pessoas. Que essa pessoa que agora ouve essa mensagem, meu Deus, que ela também seja um instrumento nas Tuas mãos para cumprir o id, levar, pregar a palavra do Senhor a toda criatura. Meu Deus, nos usa que sejamos esse instrumento nas Tuas mãos. Amém. Que Deus abençoe e até a próxima.